Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje vamos falar sobre o poder da visualização. O tempo todo nós visualizamos, nós trazemos imagens, nós ima ima visualizamos situações, coisas, além do que a gente está vendo com os olhos físicos, né? Eu é, me dei conta recentemente dessa capacidade que a gente tem, é, através de um comportamento meu. Eu desde, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, né, como a gente fala. É, eu me cobrava, porque às vezes as pessoas estavam falando ou eu falando com as pessoas e não olhava diretamente no olho da pessoa e uma vez ou outra ao longo da minha vida eu ouvi uma certa reclamação, uma, uma coisa de que isso não era legal e eu achava é, difícil, <risos> sempre achei difícil ficar falando olhando no olho da pessoa porque e atirava minha atenção. Eu tava ali olhando, tinha que ficar prestando atenção no olho da pessoa e é como se eu não conseguisse me concentrar no que eu ia falar, sabe? Ou nas imagens que vinham para mim através daquilo que eu tava ouvindo. Então, eu sempre foi assim. Eu, quando eu falo, ou quando eu tô é, contando alguma coisa, eu tô trazendo... A imagem daquela história, por exemplo, vou contar uma história, ah, vou, ah, eu tive conversando uma conversa, né? Ah, isso, assim, assim, que aconteceu lá, ah, e isso, ou contando uma coisa que eu li. Eu estou visualizando todo o tempo aquilo que eu tô falando. E muitas vezes é, eu tô com o olhar é, desfocado em algum lugar, num ponto, qualquer, desfocado, mas eu tô... É, é para que eu possa prestar atenção naquilo que eu estou visualizando, para ver com a intensidade aquilo que eu tô visualizando. Isso sempre foi muito natural para mim. E não é... Eu nunca considerei que eu estivesse sendo mal educada <risos> com as pessoas, né? Porque eu não estava olhando para elas, não estava olhando no olho. A pessoa tá na minha frente, tá, eu tô contando uma coisa e tô assim... Olhando para outro lugar, né? E tô falando e a pessoa tá falando, às vezes e eu tô às vezes com um olhar percebendo, sentindo é... e uma visualização, né? É... Então eu isso foi sempre muito comum para mim. Eu não sei como funciona para as outras pessoas que eu nunca perguntei como as pessoas Cada um... Eu tenho, sei que as pessoas, cada um funciona de um jeito, né? Claro. Mas, para mim, isso sempre foi muito forte. Né? Eu tenho um grupo de meditação que eu criei uns dois anos atrás. Não tenho bem ideia do tempo, mas é, a, a ideia era... É, né? É trazer, fazer breves meditações de 10, 15 minutinhos, para que nós possamos pudéssemos nos conectarmos com, a, com aquilo, né, com aquilo que está sendo feito ali, com aquele momento e aumentar a nossa frequência, né? o tipo, é, mesmo nome aqui do grupo elevando a frequência do, do, do tema aqui do nosso, é, nosso programa, elevando a frequência, esse grupo de meditação que eu criei há um tempo atrás é aumentando a frequência, que é isso, a gente trazer né, através dessas meditações, momentos para aumentarmos a nossa frequência. E são meditações simples, né, com elementos simples para é, a gente ser levado, ser conduzido para momentos, é, momentos de frequência mais alta, situações de frequência mais alta, para que aquilo... Faça, faça, faça parte daquele momento e a gente possa, a ideia é lembrar né, daquele, daquele momento se tão simples, tão simples que você não precisa reproduzir a meditação. Você vai sentir aquilo, vai lembrar um pouquinho, vai se conectar com aquilo. Com aquela, com aquela frequência né, da, da gratidão, da alegria, da, do que está acontecendo ali na meditação. É, e porque para mim é, isso é é uma, é uma coisa muito simples, muito simples, mas muito potente. para mim, é como funciona. Porque to, todas as vezes que eu, que eu faço as meditações em grupos, assim às vezes tem meditação de uma hora, sendo guiada ali. Quando eu faço sozinha também, eu vou, vou, vou, vou, enfim. Vai, eu posso ficar muito tempo ali, né me conectando com... Elementos, imagens, enfim, eu vou criando, mas sempre envolvendo para mim a visualização, né? Eu vou visualizando porque eu acho que é um caminho mais fácil. A gente vê hoje as crianças, né? É, tudo que a gente vai apresentar para elas tem que ter um visual. É, se você vai só colocar para ouvir, eles não querem se você chama pra falar no telefone com alguém ninguém quer, se tiver um vídeo ela se conecta com a pessoa que tá ali no vídeo ainda pode ser mas se não tiver o visual eles não querem né? tanto que é, algumas vezes a gente foi passear e tinha lugares assim ah um, tem um castelo tem uma, umas ruínas e tudo e, e tinham lugares que tinham um, é, vídeo né, explicando, até uma animação. Nossa, foi super legal, porque as crianças viram aquilo e aí eles se conectaram, entenderam, gostaram. Né? Outros lugares tem um áudio, então já tem alguma coisa, porque ela vai ouvindo, aí vai visitando, o lugar vai vendo e vai ouvindo. Aí você se conecta com o visual, com o auditivo, então conecta. E a ideia da meditação é essa, né? Que, pelo menos como eu conduzo, a visualização é, do que vai sendo dito e você vai sentindo aquilo, você vai vendo e vai trazendo para você. Isso é muito potente, isso é explicado. né? É, a gente funciona assim, quando a gente imagina, né? visualiza algo acontecendo, a gente tá vivendo aquilo. nosso cérebro ele não distingue o que que é real, presente, acontecendo agora, fora de você <risos> ou numa visualização. para ele é tudo, tudo tá acontecendo e ele vai reagir, vai dar comandos. nosso corpo vai reagir conforme aquelas, aquelas coisas que estão sendo deflagradas, né? aquelas emoções que estão sendo ali é, produzidas. Né? Por exemplo, quando a gente fala é, de uma situação muito linda, ou a gente ouve uma história, né? A gente se emociona. A gente chora, né? A gente fica feliz com uma história que aconteceu. A gente está ouvindo a história. A gente lê, né, como um livro. A gente lê, mas a gente imagina, a gente visualiza todo aquele cenário, toda aquela coisa e a gente se emociona, né? É como todo Todo mundo já ouviu, né? O livro é eu, é eu, você, você não precisa viajar, você só lê um livro, você vai para todos os lugares do mundo, você vai passa por todas as emoções, você. Enfim, todo mundo já teve essa experiência. É, então, essas experiências são muito potentes porque deflagram no nosso organismo muitas coisas, muitas reações químicas, muita liberação de hormônio, de, de substâncias baseadas naquilo que foi é, deflagrado, né? naquelas emoções, aquilo que foi, despertou dentro da gente. Seja raiva, seja tristeza, seja alegria, seja qualquer coisa. Então, é, quando a gente participa de uma situação, ele entra numa situação onde a gente consegue visualizar aquilo que está sendo dito, ou o que a gente está lendo, a gente se conecta muito com aquilo, e aquilo passa a ser real, real, está acontecendo. E esse é um caminho, é um caminho que a gente pode fazer com que nosso cérebro entenda que está, estamos ali, está presente, estamos presentes ali, e aquilo está acontecendo. Né? e aí tudo que tem para receber daquilo, a gente recebe totalmente totalmente então, é, às vezes a gente ouve uma meditação a gente participa de, uma, de um momento de conexão e às vezes, ah, isso aqui é muito simples, ah, eu não consigo ah, eu não... então, ah tá, tá, tá sem graça né mas a estar, se, você, se a gente se permite né, se conectar com aquilo, algo vai acontecer ali. Algo está acontecendo. Né? Alguma coisa está sendo ali deflagrada a cada momento. E quando alguém fala não consigo, na verdade, é um um bloqueio, né? que a pessoa, uma crença que a pessoa tem de que não consegue. Porque isso é inerente do, da nossa forma de funcionar. A gente visualiza assim a gente consegue visualizar. Né? É, e aí é, a gente pode até fazer uma... Para quem né, diz né, que acha que não consegue visualizar, que tem dificuldade de visualizar a imagem do que está sendo ali criada, né, na, no seu, na sua mente ali, no seu, na sua, assim, nas suas ideias, aquilo que está sendo dito, é, faz um exercício, lembra de algo que aconteceu que foi muito tipo escatológico ou uma situação assim mais tipo contundente, nossa, eu aconteceu aquilo comigo, sei lá, eu me mo... tipo, choveu e eu tava na rua. Nossa, eu fiquei toda molhada e passei um frio. te fiquei esperando na chuva no vento. Se a gente lembrar de uma situação dessas, mais desconfortáveis, ou algo nojento que a gente viu, ah, ah, ah, o seu corpo reage na hora. Na hora, se você ouviu uma história muito nojenta, você ficou com vontade de vomitar, ali e você não está passando pela situação, você não está ali, não está acontecendo. Mas se você ouve a história, visualiza, entra na história e visualiza aquilo que a pessoa está dizendo, ou você mesmo está lembrando, você revive aquilo, igualzinho, igualzinho. Então, você volta, visualiza até mesmo a mesma cena anterior naquilo que aconteceu, você revive aquilo, igual. Então, é a mesma coisa. Por que que nós temos mais facilidade de lembrar de coisas difíceis, tristes, é, dramáticas, situações que aconteceram e, e aí lembra tão facilmente e visualiza tão facilmente ou alguém conta uma história que você nem conhece. Você entra naquela história dramática e você sente aquilo tudo. Por que, que é mais fácil o drama, né? a dor, o sofrimento? Não é mais fácil. Não é. É só uma escolha, é um padrão né, que a gente acostumou. Porque acha muito intenso, porque... É, aquilo ativa alguns gatilhos mais comuns para alguns, né? Porque foi muito forte, foi muito intenso. Então, a gente às vezes faz essa escolha. E é uma escolha. É uma escolha. Então, é, por que não escolhermos os gatilhos, né? As conexões das coisas que fazem a gente... Ficar feliz, ficar alegre, ficar leve, é, sentir o coração expandir de amor, de alegria. Né? Então, nós conseguimos visualizar tudo. Nós podemos embarcar em qualquer viagem. A gente pode escolher a viagem. A gente vai, não, vou por essa, por esse, ah, essa aqui é bem mais divertida, né? Essa aqui é bem, que vai me trazer coisas muito mais interessantes. E traz mesmo, porque é, são, como eu falei, o nosso corpo reage quimicamente. Então, se você se sente triste, se você está numa situação que você se sente nojo, se você se sente raiva, se você se sente tristeza, você vai liberar elementos ali no teu corpo, substâncias, que vão espalhar essa, essa sensação, você está deflagrando aquilo ali, como se você estivesse realmente vivendo aquilo, e o contrário, se você é, visualiza algo que é muito lindo, que é muito amoroso, que é muito gentil, que, que te traz muita gratidão, beleza, contemplação, o seu corpo também. Vai trazer a liberação de substâncias que vivem, né, que, que, que são é, produtos, consequências dessa sua experiência. Né? E o que, que faz bem para a saúde? Né? O que traz regeneração para o seu corpo? O que, que traz bem-estar? O que, que traz um sono tranquilo? Quais são os sentimentos? A gente já sabe também. Né? Por isso, elevando a frequência, aumentando a frequência. É, são as, as emoções que têm frequências mais altas e vão expandir, vão trazer modificações positivas né? no nosso organismo, na nossa vida, no nosso corpo realmente, no nosso corpo cicatrização. Tanto que a gente cansa de ouvir a ah, alegria, tem os doutores da alegria, pessoas que fazem que vão aos hospitais, contar piada, cantar, levar alegria para as pessoas. E os estudos mostram que tem um, um aumento significativo do quadro de recuperação dessas pessoas. Né? Tanto que tem aumentado o, o número desses grupos que trabalham com isso. Tantos trabalhos são feitos com pessoas que estão né, em tratamento, estão em recuperação, é, para aumentar a frequência, a frequência da alegria, entrar em contato com isso. E quando você está ouvindo uma piada, você vê a coisa acontecendo. E é por isso que você morre de rir. Né? Você se permitiu visualizar aquilo. Você entra na história, você se permite ver aquilo acontecendo e você morre de rir. Quando alguém fala alguma coisa... É, é, de repente, nem todo mundo acha tanta graça, mas para você, entra na tua biblioteca lá de imagens, de coisas que você entende, você morre de rir. Aqui, isso é um momento magnífico de, de liberação de muitos hormônios que fazem muito bem a saúde, né? que regenera as nossas células, que trazem cura de verdade, está tudo dentro da gente, nós somos essa, esse laboratório aí, que tem todas as substâncias que podem trazer essa cura a gente e o contrário também então é, quando a gente está lá ouvindo rádio antigamente era só rádio né não tinha televisão é, tinha de novelas né é, lá no rádio novelas do rádio é, tudo acontece ali a gente não ouvia não sei quem todo mundo aqui né mas quando você ouve alguma coisa você não tá ali para ouvir uma história, você tá ali para ouvir a novela, e as pessoas acompanhavam, e, e aquele... Nossa, aquela emoção, fulano, foi com sincrona, terminou com fulana, e aquilo aconteceu, e aí ele se mudou, o filho nasceu. A gente entra, entra na, na história, não precisava ver, né? As pessoas que tem o um radinho ali para eu ouvir o jogo de futebol, nossa, a emoção é a mesma. Quando tem um gol lá, quando tem um pênalti, quando tem uma falta, o cara tá narrando e o cara tá lá. Conexão total, ele tá vendo, tá visualizando. Então, entende a importância, a potência disso, que é, porque isso é real. Isso tá acontecendo pra gente. Quando a gente visualiza, está acontecendo. Você pode estar de olho aberto ouvindo uma história, um amigo contando ali, um papo, todo mundo, né? E você tá se divertindo, imaginando a história. E ao contrário também, quando a pessoa tá contando uma história dramática, tá? Você entra naquele... Teu coração fica do tamanho de um carocinho de feijão. Apertadinho, né? Ah, mas então eu não posso nunca mais ouvir história. Não, não, não é isso. As coisas acontecem, estão aí acontecendo. Agora, o que a gente escolhe? se conectar né e aí é, volta aquela aquela coisa também que a gente já sabe que se fala muito é uma orientação inclusive que a gente tem recebido há muito tempo o que, que a gente vê O que, que a gente assiste o que, que a gente ouve né? o que, que a gente escolhe ligar a televisão tá lá é uma escolha nossa ninguém Obriga a gente liga a televisão ou não liga a televisão. Escolher o um programa que vai assistir também. Qual o programa que vai trazer para você coisas que fazem você visualizar frequências mais altas? Coisa, emoções e, e, e situações de frequências mais altas. Qual o programa que leva você a ficar com medo, confuso, irritado, aborrecido? com raiva, triste qual? o que, que você quer vibrar? o que, que você quer quais os hormônios que você quer liberar no seu corpo? como é que você quer que os seus músculos fiquem? as suas células fiquem? como é que você quer que seu corpo funcione? como você quer ficar daqui a 5 minutos ou 10 minutos ou meia hora ou ao longo do dia? né? tá ali tá ali, tá ali liberando o tempo todo. Nosso corpo tá ali, funcionando. Funcionando. Tudo passa por aqui, tudo passa por aqui, por esse corpo. Tudo. Senão a gente não precisava dele, né? A gente não precisava ter ele para estar tá aqui nessa vida, nesse mundo, vivendo aqui essas experiências. É através dele. Ele é o nosso veículo, né? Da experiência aqui as experiências, inclusive, para a gente cuidar delas, das emoções, né, então, a importância de, de visualização, das visualizações, de onde a gente, do que, que a gente escolhe, do que a gente escolhe ver internamente, quais as visualizações que a gente está se permitindo fazer, escolhendo, e eu vou dizer, é um treinamento também, é uma, a gente com a prática vai elaborando melhor, vai escolhendo melhor. Né? Se você faz uma meditação e você se permite visualizar ali aquilo que está sendo dito, você se entrega e normalmente essas práticas são para levar a gente para um lugar mais elevado, né? com a frequência mais elevada, de relaxamento, de paz, de tranquilidade, de amor a gente vai receber disso, vai receber muito disso, se a gente é, bloqueia, ah, eu, ah, não, isso aqui tá muito chato, ah, esse papinho, ah, não sei o que, ok, às vezes não cola, né, pra você ali naquele momento você não tá pronto, você, esse, isso não é, a essa, esse caminho aqui, esse canal aqui não é o que eu gosto, eu gosto de uma outra forma que vai me levar também a esse estado, mas eu gosto de ouvir de um outro jeito, gosto de um outro tipo de condução, gosto de fazer ok. Então, me escolha. Mas quando você for convidado a fazer uma visualização, se permita receber. Isso eu falo né, da, de um propósito de é, trazer coisas que levem a gente a um estado mais avançado de frequência, então se permita, às vezes é muito simples, eu gosto, eu particularmente gosto das coisas muito simples, muito simples, coisas do dia a dia, coisas é, que a gente, é, que é fácil, então se você, por exemplo, está aqui, né, é, e aí você fecha o olho e visualiza um campo florido, e você deitada naquele, naquele gramado, naquela relva, as flores são tão perfumadas, você relaxa o seu corpo, você ouve vários passarinhos cantando e você permite que seu corpo expanda e relaxe, fique totalmente relaxado, totalmente relaxado. Parece que ele até cresce de tão relaxado. Parece que ele fica até mais pesado de tão relaxado. E você sente uma alegria de estar ali. Da oportunidade de estar ali. Naquela grama macia. Sentindo o cheiro daquelas flores. Ouvindo os passarinhos. Um momento de total conexão com a natureza, nesse momento que nada te atrapalha, o relógio parou, tá parado, o tempo parou te dando de presente a oportunidade de estar ali, Está nesse momento só recebendo desse sol, dessa luz, desse perfume, dessa paz. Você só se permite aproveitar, sentir. Relaxar. Você não relaxa? Quando você se conecta com isso? Você pode estar sentado na cadeira. Se você para e simplesmente permite visualizar e sentir não tem como não relaxar, pelo menos um pouquinho, você fecha os olhos, você se permite visualizar isso, ouvindo e seguindo essa viagem, não sei nem quantos segundos deu aqui, mas já fez diferença, você já relaxou, você já sentiu como é bom essa conexão, como é gostoso estar ali, nesse momentinho, isso transforma o seu metabolismo, muda, altera, altera, uma visualização quando alguém fala, imagine o ar entrando e saindo, levando, o que não precisa mais ficar em você, entrando, a força, a luz, a vida em você, e essa vida se espalha em você e sai o que não precisa mais ficar nesse fluxo de vida, de amor do nosso planeta para conosco, e do nosso corpo, que todo tempo está ali, nos auxiliando, nos presenteando com a vida, as nossas células recebendo esse novo ar, entregando oxigênio para todas as partes do nosso corpo, e liberando o gás carbônico. E quando esse ar que a gente solta vai para a atmosfera, ele é captada pelas árvores. E elas são tão amorosas que elas estão ali prontas para transformar em um novo ar. Todo o tempo. Assim como as algas do mar. Proporcionando esse ar puro, novo, renovado, para que a gente possa estar aqui. Todo o tempo. Respirando. Trazendo a vida, renovando a vida e a energia a cada momento. Quando você se permite visualizar isso. Você está se permitindo realmente a renovação. Não que ela não vai acontecer. Biologicamente ela está acontecendo o tempo todo. Mas quando você visualiza dessa forma, tem uma, uma energia, uma frequência de gratidão, de contemplação, que traz algo além dessa, dessa bioquímica sim, simples simples dessa bioquímica que acontece todo o tempo natural dessa bioquímica natural desse funcionamento dessa fisiologia natural a gente aumenta o poder disso nosso corpo se torna ainda diferente, funcionando ainda melhor. Então, é essa mensagem que eu queria trazer aqui. O que você está visualizando? Você está se permitindo visualizar? Como você percebe isso em você? Se for para fazer uma visualização, escolha coisas que realmente elevem a sua frequência. Te deixe no estado, que quando você sai dali, fala assim, ai, ah, eu tô tão bem, não é? Às vezes a gente faz alguma coisa, ai, ah, eu não consigo nem falar, não quero nem levantar, não quero mais sair daqui, tá tão bom. Não é? Isso é muito poderoso, muito poderoso. Sem falar de toda a nossa equipe de trabalho nessa Grégora que está acompanhando a gente. E quando a gente se entrega nesses momentos, a gente recebe também códigos de luz. A gente recebe muito auxílio para nos ajudar a aumentar a eficiência desses processos. Sem a gente precisar saber ou mesmo acreditar e sequer ver, Tá? vamos pelo simples, vamos nos permitir o simples, o segredo é esse, a partir daí vem as maravilhas, é só o começo, mas vamos nos permitir o poder das visualizações, das mais lindas, das mais amorosas, as que conectam com as mais altas frequências. E aí, só vem coisa extraordinária nesse caminho. Um grande beijo...